Opa, Bruno Pissinini aqui falando pelo Empreendedor Digital e neste vídeo, neste episódio de hoje, eu quero comentar sobre um assunto que é muito importante, que é redes sociais, que é algo, digamos, que às vezes sai, entra de moda, mas geralmente hoje em dia está em moda e como muita gente usa, como eu acho que tem que ser usado e como é que é a melhor maneira de realmente usar as redes sociais para ter resultados no nosso negócio online. Então, para entender, para eu conseguir explicar para você melhor como eu acho que tem que ser usado as redes sociais e qual que é um erro quase bobo que um monte de gente faz, a maioria das pessoas faz quando estão tentando usar as redes sociais para criar um negócio online, eu tenho que explicar para você, ter contar para você, na verdade, uma uma pequena história. Uma pe... Contar para você uma pequena história. Não, só contar uma pequena história que aconteceu. Uma história rápida aconteceu. A... Foi ano passado, quando eu estava viajando, que eu participei daquele Project Getaway. Não sei se você viu ou não, mas foi um projeto que aconteceu em Bali, que reuniu diversos empreendedores digitais ou não, numa casa por um mês. E a gente conversou bastante sobre negócios. Nessas conversas, teve uma hora na mesa, eu estava fora quando ela estava contando, tinha uma indiana que ela tem uma empresa de. Eles fazem, eles pesquisam e, e juntam dados. Essa é a melhor maneira de explicar o termo em inglês. Mas basicamente alguém quer, por exemplo, investir numa cidade, quer saber como é, que é o tráfico, quer saber como é que é o sistema de esgoto, não sei, a é coisa grande mesmo, como é que é a população, como é que está a população, eles pegam se juntam, eles pegam todos os dados de prefeituras, de locais, agregam e dão um relatório. Ah, é assim o perfil das pessoas que você vai, que você vai encontrar lá para investir lá. Então, esse é o tipo de perfil da empresa dela, tá? Aí. Eles estavam conversando sobre estratégias de para conseguir tráfego de redes sociais, não só redes sociais, mas tráfego no geral, e ela contou, ela falou assim, ah, que ela tinha feito uma promoção de um concurso de fotos para o site dela e que teve não sei quantas pessoas compartilhando e curtindo e que participaram e que foram lá e submeteram foto e não sei o que com tal premiação, Eu nem lembro o que, que era. E todo mundo tava, oh, muito bem, muito bem, que legal! Atraiu um monte de gente, atraiu um monte de gente olhando para fazer o que, o que ela queria. Só que daí quando estava tudo isso aí, eu falei, como assim? Daí ela me explicou, porque eu não estava na hora que ela tinha explicado essa história, e todo mundo, oh, oh, oh. Aí eu fiz uma pergunta bem básica, porque eu já esperava a resposta, que imagino que talvez você consiga já imaginar. Pensa assim, se é uma empresa de dados pesado, não é um treco, digamos, muito atrativo, o que, que tem a ver com concurso de fotos? Aí eu fiz uma pergunta bem básica. Ah, legal! Essas 5 mil, 10 mil, nem lembro quantas mil pessoas que participaram desse tal concurso, quantas viraram clientes ou quantas pelo menos viraram possíveis clientes, as que a gente chama de leads, pro teu negócio. Daí silêncio, cri, cri, cri na mesa aí ela. Ah, nenhum. A gente nem mediu direito. Que legal! Gastou não sei quanto para dar em premiação de fotos, que ela teve um gasto, não lembro do que que era, acho que era da premiação em si. Um monte de gente participou, um monte de gente veio ali fazer, acontecer e se envolver. Mas vendas, que é bom, que é o que sustenta o negócio de verdade, nada. Ah, não, Bruno, você só você é muito capitalista, só pensa em vendas, em dinheiro. Não, não é que eu só pense em vendas, mas no final das contas, se você chegar num bar no final do mês pagar a conta do aluguel e pedir, ah, o seu aluguel é R$ 2.50,0, tenta pagar com compartilhamentos, com curtidas, para ver o que a pessoa fala no final das contas é isso que move o mundo é isso que a gente precisa no nosso negócio sim não estou dizendo assim ignore as redes sociais ignore quantas pessoas compartilham ou curtem seu conteúdo isso também é importante mas não é um desses, não é um fator final eu gosto de falar assim que você não tem que você não tem que focar em atenção foque em conversão quantas dessas pessoas chegaram a algum lugar aquele um real que eu coloquei em redes sociais para fazer a campanha que for Quantas resultaram em dois, três, cinco, R$ reais? Quanto que deu um de retorno? Ou é ROI, ROI que a gente chama. Algumas pessoas falam que é return on investment, que é em inglês. Quanto que deu de retorno aquele dólar que eu investi, aquele real que eu investi, aquela, aquele meu tempo que eu gastei para fazer aquela promoção? Que é um, que é um custo que muitas pessoas, a gente quem está começando acha que não tem esse custo. O tempo vale muito. É a única coisa que você não consegue mais. Dinheiro você sempre pode ganhar mais. Pode perder, ganhar mais. Tempo não, então realmente foque em conversão, não em atenção. Conversão não é atenção, porque senão você vai cair nessa mesma armadilha que ela caiu. Essa, essa, essa menina da Índia que eu conheci, que estava falando desse caso da de fotografia, que conseguiu um monte de atenção, mas zero de conversão. Até outra vez, eu estava falando com um cliente, uma consultoria, e acho que era o Daniel até, e eu te comentei com ele, né? era mais ou menos um papo parecido. Eu falei, olha. Tu, tu pode ir se fantasiar de palhaço e ficar no meio da praça empinando bolinha. Vai chamar um monte de atenção, vai vender alguma coisa? Só se tiver um curso para palhaços ou alguma coisa assim. Então, chamar atenção é uma coisa, converter e ter clientes é outra. Então, nunca esqueça isso quando for usar as redes sociais. De novo, não estou dizendo aqui para não usar, usa. Mas sempre pensa o esforço que eu estou fazendo aqui está me dando retorno, está me trazendo cliente, está me trazendo vendas. Ou era melhor eu investir meu tempo em outra coisa, em criar mais um vídeo, em criar um novo produto, em investir numa campanha de Adwords, investir em um outro tipo de campanha. É isso que tem que ser sempre em mente, é assim que eu acredito que as redes sociais têm que ser usadas, sempre como qualquer dólar que a gente colocar em qualquer lugar, seja anúncio, seja mensagem, seja criação de vídeo, seja design de logo, o quanto que aquele meu um real investido me retornou. Para o meu negócio, porque senão é só chute. Ah, eu acho que deu umas pessoas compartilharam, algumas pessoas se engajaram. Grande coisa, se engajar é uma coisa. De novo, tenta pagar a cerveja, o churrasco, o futebol, o carro com engajamento, com curtida, com compartilhada. Não vai dar, no final o que interessa é a conversão. Então essa fica a mensagem de hoje. Novamente, deixe seu comentário abaixo aqui dizendo o que você achou desse vídeo, concorda ou não concorda. Se gostou, dê uma curtida aqui para nós. E também não esqueça de deixar seu comentário falando quais são os próximos conteúdos que você gostaria que eu falasse mais. Claro, maior parte aqui eu falo ou produtividade, ou desenvolvimento pessoal, ou empreendedorismo digital. Se a gente pudesse manter nesse, não discutir, por exemplo, futebol, eu agradeceria um monte. Então vou ficando por aqui. A gente se vê num próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima.